Lendo aqui a matéria da BBC News Brasil, tem uma questão bastante interessante aqui. Por que a Terra registrou o dia mais curto da história em dia 29 de junho desse ano? Por Ali na matéria os cientistas não sabem responder porque a ordem natural das coisas... A ordem natural das coisas é que nem um pião. Joga o pião... E depois ele vai parando. A ordem natural das coisas é que os planetas vão parando de girar, de girar e as estrelas vão se apagar. Isso cientificamente falando. O futuro do universo é apagar tudo. Todas as estrelas vão se apagar. Mas olhando assim, dentro do meu pensamento bíblico ali, dentro dos estudos bíblicos que a gente faz, uh, tem uma parte da bíblia bastante interessante que coloca ali. Nós temos que refletir sobre isso. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, aqueles dias, aqueles dias. E aí tem outra parte do versículo que fala que, que mil anos para Deus é um dia e um dia é mil anos, né? então tem essa, essa relação toda que é bastante interessante. em uma outra parte que fala assim, olha os sinais, os sinais, Jesus fala da vinha, que aí seria bastante complexo, seria bastante grande Mas eu vou colocar esse link aqui Que é uma coisa para que a gente que acredita em Deus refletir Sobre o final dos tempos Sobre o final dos tempos Entendeu? Temos que deixar bastante claro que na verdade Assim ó, esse final dos tempos pode ser mais mil anos Mas as evidências estão aí E a gente tem que ter esse pensamento Não como os apóstolos Que ficaram em Israel E Jesus tem outro versículo também Procurem lá Servos inúteis. Ele falou servos inúteis porque ele sabia que eles não sairiam de, de Jerusalém. Eles deveriam ter pregado a palavra pelo mundo todo. Por isso que o próprio Jesus convocou Paulo, que era um assassino, para pregar. Aonde? No mundo todo. E ele realmente fez isso. Ele pregou no mundo todo. A cidade de São Paulo tem o que? São Paulo. São Paulo levou o cristianismo, a fé cristã... Para todo mundo, para que tivéssemos conhecimento, entendeu? Não foi os apóstolos, mesmo eles estando com ele, eles não compreendiam ele. E um assassino compreendeu ele, então a graça de Deus não faz também distinção. Por isso nós devemos ter uma observação e não julgar, mas exercitar o amor. Porque o que nos torna filhos de Deus é o exercício do amor. E o amor que não é por causa das pessoas, não é esse é aquele que vai, vai definir. Ele fala claramente que Deus sabe isso e os anjos também sabem, porque eles vêm e vão recolher tais pessoas. Então, para quem acredita em Deus, ama a Deus, vamos, vamos, vamos exercitar o amor, porque esse é o único caminho.